Não fui muito além lá. Curiosidade apenas. Né? O PSOL né, entrou com uma ação na justiça lá de Porto Alegre para que o município não entregue o um kit de tratamento precoce para os portadores de Covid-19. O que você acha disso aí? Isso é um... Isso já, olha só. O tratamento precoce é preconizado pelos conselhos federais, conselhos regionais, orientado pelo Ministério da Saúde. Se mostrou Foi. eficaz em Todas as cidades e estados do Brasil. O diagnóstico clínico e o tratamento o mais rápido possível a partir da, do diagnóstico do médico. E o médico prescreve os medicamentos. E esses medicamentos têm que estar disponíveis na rede pública para que todos os brasileiros possam receber e começar o seu tratamento. Eu fiz essa explicaçãozinha para dizer é um absurdo nós ainda temos pessoas no Brasil pleiteando que uma pessoa com Covid fica em casa, esperando agravar e depois que agravar vá para o tubo e o percentual hoje de tubo é acima de 70% de morte em tubo, tubo cada 10 entubados 7 morrem eu lembro do Mandetta fique em casa quando sentir falta de ar procure o hospital e eu falei para ele, Mandetta Procurar para quê? Para ser entubado? Daí você lembra da pressa para comprar respirador. Como tinha falta no mercado, de média 30 mil passou para 200 mil. 200 mil. Foi uma festa! Foi uma festa! Mas não vou te acusar o Mandeta de ter mandado ficar em casa para o pessoal superfaturar para aparelho, não tô acusando ele. Mas por coincidência, né? E com todo respeito, também na época chamei o Madeto, e falei O protocolo teu aqui, é teu aqui, Madeto, é teu Você É médico, eu não sou Tá dizendo que a hidrofloquina só pode ser usada em casos graves Por que não tira grave? grávida? E deixa o médico decidir na ponta da linha Deixa os 500 mil médicos do Brasil decidirem na ponta da linha o que vai aplicar Eu quero repetir aqui a história Você como militar aí, eu também Guerra do Pacífico O soldado chegava ferido não tinha sangue, não tinha doador. O pessoal que tinha que doar já do outro. Começaram a tocar o que na venda do cara? Água de coco. E deu certo. Manter a pressão. Se fosse esperar uma comprovação científica, teriam morrido quantas pessoas na Guerra do Pacífico que não morreram? É a mesma coisa o tratamento precoce da, da Covid com, com hidroscloquina, com, com ivermectina, com a tal Danita, mais citromicina, mais a vitamina D. Hum. E não faz mais aí. Se, se lá na frente for comprovado que não fez de efeito, que não vai acontecer, porque, repito, nesse prédio que eu estou aqui, mais de 200 pessoas contraíram o Covid e foram tratadas com a nenhuma foi para o hospital. Nós não podemos, não digo nós, né? O que foi feito foi tirar de mim o poder de falar sobre pandemia. O Supremo Tribunal Federal disse que a responsabilidade de lockdown, de confinamento, de isolamento, etc., é exclusivo de estados e municípios. Me deixaram de fora disso. Tá? Respeitei a adesão do Supremo Tribunal Federal. Alguns querem botar no meu colo, no Pazueiro, que nós somos os, os genocidas. Os genocidas. E olha o que nós fizemos para que não aumentasse o número de óbitos no Brasil. Até poucas, poucos meses, o Brasil estava um dos primeiros em morte por milhões de habitantes. Agora está em 23º, 24º. Exatamente. Tá? Por, quê? Tá, por quê que tá o número de mortes de habitantes está né? sendo menor no Brasil? Pelo tratamento precoce, não tem outra explicação. Graças ao voluntarismo de algumas dezenas de milhares de médicos que resolveram levar avante isso. Comprovaram na ponta da linha, trataram com hidroxicloroquina, trataram com ivermectina, com anita, com azitromicina, com zinco, e deu certo. Tem cidades que o prefeito teve a coragem de tomar medidas nesse sentido e o número de óbitos foi é próximo de zero. Por que Porto Alegre, agora, o PSOL entrou com uma ação para que o novo prefeito, que adotou o tratamento, o tratamento precoce, o protocolo, né? Para que não, não fizesse isso. Porque para o PSOL, interessa que as pessoas continuem sendo sobrevivendo à própria sorte. E tem dado certo. Ninguém é maluco aqui de... Querem impor alguma coisa, né? É para a população. E alguns falam, ah, não tem comprovação científica. Ou cara, mas não tem efeito colateral. Sequer a questão de coração, arritmia, que era pregado lá atrás, que dizia que a hidrofluorquina causava arritmia, a Sociedade Europeia de Cardiologia disse, há dois meses, que não causa arritmia. A Rede Globo mesmo, em 2016 2017, recomendava a hidroxicloroquina para grávidas, para combater aí a zica no sexo, e de repente, para a própria Rede Globo, passou a ser crime usar a hidroxicloroquina, porque assim, eu estou fazendo propaganda, alguns idiotas sem caráter falaram que eu estava ganhando dinheiro com a hidroxicloroquina, um negócio baratíssimo, baratíssimo. E ninguém tem estoque em abundância. Nós devemos ter uns 4 milhões de comprimidos de reserva aí. E o consumo do Brasil não é tão grande assim. E a validade, é o prazo de validade é todo de 4 anos. Ninguém fez estoque de nada, nem investiu fortuna nisso. Liberamos, dado o bom relacionamento que eu tenho com o primeiro-ministro da Índia, liberamos o um insumo para fazer aqui a hidroxicloroquina no Brasil. Agora, tem dado certo a hidroxicloroquina azitromicina, ivermectina, anita, zinco, vitamina D, tem dado certo. Procure seu médico. Se ele achar que está errado, procure outro médico. Eu tenho três colegas, né? Que tão... Um saiu da Desentubado agora. Você deve conhecer, se eu falar o nome deles, pelo menos uns um vão conhecer. Que não tomaram. Não tomaram porque por recomendação de outro médico. É um direito dele, é. Decisão lá. Mas, se você vai tomar um vermífugo como a ivermectina, que muita gente quer dizer que dá certo, por que você vai falar que não vai tomar porque não tem comprovação científica? Não tem comprovação científica ainda, já mato mas a observacional existe e tem dado certo. A carga viral tem diminuído. Aqui eu quero dizer para vocês...